Boa noite a todas e todos. Eu sou Guida Caliço, sou servidora pública municipal em Campinas, sou militante sindical. E eu estou aqui e coordeno as rodas do Centro Cultural Esperança Vermelha, né, das rodas de conversa que a gente faz toda segunda-feira. Hoje o tema da nossa roda de conversa é condições de trabalho dos profissionais da saúde em tempos de pandemia. Nós temos duas convidadas, é, Trabalhadoras da saúde, mulheres combatentes, maravilhosas, que vão fazer conosco a discussão de, do que elas têm enfrentado no dia a dia, né, dentro da saúde, é, nesse período agora da, da Covid-19, né, dessa pandemia que nós estamos vivendo. São duas trabalhadoras aqui de Campinas. né? O CCV é uma roda de conversa, é, é um centro cultural aqui de Campinas, então essas duas convidadas são, são trabalhadoras aqui de Campinas, tá? Antes da gente passar a palavra a elas, eu vou dar os recadinhos iniciais, tá? O primeiro recadinho é que essa, essa transmissão, né, é via fanpage do CCV, que é uma página do Facebook do CCV, do Centro Cultural de e Vermelha, se você não tem, né, ou se você tem alguém que não não não assina, né, o Facebook, você pode também é, indicar o meu blog, que é o blog da guida tudo junto, blogdaguida.net.br, que também transmite as as lives, né, essa live essa roda de conversa do CCEV, tá? E... É, a ponto que você foi entrando nessa transmissão, assistindo essa live, a gente pede para vocês compartilharem, curtirem a página, compartilharem e dar o um retorno para nós sobre o som, sobre a, a imagem. Pode haver que em, em algum momento a gente possa ter alguma, algum, algum defeitozinho aqui na imagem, na transmissão, mas fiquem tranquilos ou tranquilas que nós, em seguida, a gente, a gente retorna. Às vezes, às vezes o sinal cai, mas isso rapidamente o nosso pessoal Corrija aí para nós, tá bom? Teremos uma média aí de uma hora, uma hora e quinze nessa roda. Então, entre na, na página do CCV e questões, tá? Então, eu quero, já de imediato, agradecer essas duas, que é a Fran Damas, né, que é trabalhadora da saúde aqui em Campinas. Agradecer também a disponibilidade da Adriana Pereira, também, pelas duas ter disponibilizado esse tema, para esse tempo para conversar conosco aqui sobre esse importante tema. E lembrando, antes de passar para ela, que amanhã é dia 7 de abril, é o dia mundial da saúde. Tanto as centrais sindicais como os militantes sindicais estão convocando amanhã, no dia 7 de abril, que a gente reserve às 20 horas... É, momentos para, para aplaudir esses profissionais que estão correndo verdadeiro risco né, de vida né, é, para salvar as nossas vidas, as vidas de muitos brasileiros que estão sofrendo aí, sendo infectados por esse vírus, tá? Então, quero lembrar todas e todos que amanhã, 20 horas, é hora da gente saudar, é hora, é hora da gente homenagear esses trabalhadores tá que têm dado as suas vidas aí para salvar as nossas, tá bom? Bom, de, chega de falar, já falei demais, é, então, obrigada Fran, obrigada Adriana, quem vai começar a falar, pode ser a Fran? Oi, é, então, boa noite Guida, boa noite Adriana, boa noite a todas as pessoas que estão acompanhando é, essa transmissão, essa live, é, e agradecer ao CCV pela oportunidade da gente falar sobre as condições de trabalho, né, dos trabalhadores da saúde nesse momento em que é, a gente está vivenciando uma pandemia mundial e que é, estamos sendo requisitados, né, é, eu acho que é importante a gente começar dizendo que a gente não é herói, né, nós somos trabalhadores e como trabalhadores nós temos direitos e esses direitos precisam estar garantidos, é, inclusive nesse momento, principalmente nesse momento, para que nós que é, estamos durante o nosso trabalho sempre nos, nos expondo mais aos riscos do que a, as outras pessoas, a riscos de contaminação e de adoecimento nesse momento a gente está mais exposto ainda porque a gente sabe é, o que, que a gente sabe do covid né que o covid é um vírus extremamente contagioso então diferente da gripe comum ou do h1n1 né que é, que que a gente teve uma pandemia também em 2009 ele é um é um vírus que ele é muito mais contagioso então a gente está é, numa situação em que os nossos serviços, eles precisam atender a, essa, a, a esse novo, a, a, aos quadros de adoecimento por conta desse vírus, mas que para nós é uma coisa muito nova, né, na atenção básica, nos serviços comuns de urgência e emergência, então, quais são os locais que a gente tem mais, que os trabalhadores da saúde tem mais contato com, com doenças infectocontagiosas? É, são principalmente nas UTIs, nos leitos hospitalares, nas UTIs e nos, nos locais que são específicos de cuidado de moléstias infectocontagiosas, né? Conhecidas como MI. Mas, na atenção básica, nos prontos-socorros, no nosso cotidiano de trabalho, a gente não tem contato com esse tipo de doença, né? Dessa forma, com esse nível de transmissão e com esse nível de abrangência. Porque, veja, a gente tem contato com doenças infecto-contagiosas, mas muitas delas nós já temos defesas. Para essa, a gente não tem. Ninguém tem, nem a população em geral, nem os trabalhadores da saúde. Então, nós estamos expostos a novas condições de trabalho e condições de trabalho que são muito mais perigosas do que o comum. Então, assim, eu, eu, eu quis começar falando por isso, porque, assim, acho que isso tem duas implicações. Tem uma primeira implicação, que é para os próprios trabalhadores, que é de como a gente se sente, de como que a gente está vivenciando tudo isso, né, então vendo todas as pessoas é, serem orientadas a cumprir a quarentena e, e, e querendo que as pessoas cumprem essa quarentena, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa sair de casa e precisa trabalhar, né? A gente vai precisar estar no serviço. Então, com certeza, isso tem mexido muito com a gente, então, eu queria contar um pouco desses, desses primeiros 20 dias aí, né, que a gente está lidando diretamente com essa situação do, do, da, da, da pandemia ter chegado no Brasil, e principalmente no estado de São Paulo, e de como que nós, trabalhadores, estamos recebendo isso. Então, é, nós, aqui na rede de Campinas, a prefeitura tomou a decisão de suspender todas as atividades ambulatoriais, né? Então, nos centros de saúde... É, que é onde eu trabalho. Eu trabalho no Centro de Saúde São Marcos aqui em Campinas. Eu sou farmacêutica e atuo na nesse setor no, no São Marcos. É, então os centros de saúde da cidade eles tiveram todo toda a sua agenda cancelada. Então a unidade é, básica de saúde, o centro de saúde, ele cuida de doenças crônicas não transmissíveis, então hipertensão, diabetes, questões de saúde mental, então a gente tem, a gente presta serviços para a população é, em vários âmbitos da saúde. A gente suspendeu todas as atividades, né? As atividades de grupo foram suspensas, as consultas. A gente está mantendo o um mínimo de atividades dentro do serviço. O que, que tem sido esse mínimo? A manutenção do pré-natal, então as, as gestantes elas continuam fazendo pré-natal, e a gente está em garantida a primeira consulta dos recém-nascidos. Isso a gente tem garantido enquanto consulta. O setor de farmácia e de vacina também estão funcionando, e caso as pessoas tenham um problema de saúde é, agudo, né, então é, amanheci com cólica renal, ela pode procurar o centro de saúde. Né? se ela tem uma demanda emergencial, mas é, para questões de acompanhamento de doenças crônicas, enfim, para esse trabalho que é o, o, o grosso, vamos dizer assim, que é o, o forte da atenção básica, a gente não está fazendo. Então, e, e aí a gente tem, é, a gente montou no centro de saúde uma, um setor de triagem, então todas as pessoas que chegam no centro de saúde elas são questionadas sobre sintomas respiratórios, e aí, se elas têm é, sintomas respiratórios, elas são encaminhadas para uma área específica de atendimento, é, que as pessoas estão equipadas, então, pra, é, com EPIs, para atender os sintomáticos, as pessoas que têm esses sintomas respiratórios. Então hoje quem está é, usando EPI na unidade e aí depois eu vou explicar isso melhor são essas pessoas que estão na triagem e as pessoas que estão é, nesse chamado gripário que é esse lugar então que atende as pessoas com sintomas respiratórios. A orientação é para que as pessoas não procurem o um centro de saúde e só é, procurem o um centro de saúde se precisar de medicamento, atendimento emergencial ou vacina. Isso mexeu com toda a estrutura do centro de saúde, de todo o serviço de atenção básica, porque tudo que nós fazemos, né, o acompanhamento das crianças, dos adultos, dos adolescentes, os grupos, as visitas domiciliares, tudo isso está suspenso. Então, hoje, o que a gente tem ah, uma outra coisa que tem também no Centro de Saúde é atendimento de urgência odontológica, que eu esqueci de falar, mas também tem. É, então, hoje a gente está trabalhando de um jeito completamente diferente. E isso tem mexido muito com é, o cotidiano das pessoas dentro do serviço. Então, a gente, o que, que eu tenho percebido, né, e o que, que eu tenho conversado com os meus colegas? Nós estamos todos muito... É, nos sentindo, assim, muito pressionados, né, porque a gente teve que mudar todas as nossas rotinas, e se adaptando é, de uma forma que eu acho que poderia ser melhor, né, se a Secretaria de Saúde estivesse hoje disponibilizando treinamentos online, disponibilizando é, um, um, uma formação para os trabalhadores que fosse realizada de uma forma contínua durante essa epidemia, né, então, eu vou dar um exemplo para vocês, a gente tem a Vigilância em Saúde da cidade de Campinas, está produzindo uma série de documentos, né, mas os documentos não chegam na mão dos trabalhadores, né, esses documentos não são discutidos com os trabalhadores. É, eu percebo que a Secretaria está deixando os coordenadores de cada serviço muito sozinhos com isso, não está assumindo isso, como uma função sua, função da educação em saúde. Então, eu acho que essa é uma questão que nos fragiliza, porque, assim, muitas vezes, e eu tenho feito um exercício de conversar com os meus colegas de trabalho, com as pessoas da limpeza, né, que, assim, são terceirizadas, extremamente precarizadas, não têm recebido EPIs para trabalhar, e orientado, né, então, como que é que a gente se protege durante é, é, esse cenário de epidemia? E assim, a, a minha sensação é que nesses 20 dias a gente tá treinando, né? A gente tá se preparando, porque o número de casos de sintomáticos tem crescido a cada dia, então hoje de manhã, né, que eu tava no centro de saúde, nós tivemos oito pessoas com sintomas respiratórios. É Covid, não é Covid? A gente não sabe, porque... O que a gente está enfrentando é uma situação em que a gente não tem teste. O país, nosso país, ele está testando só as pessoas que estão graves, que estão internadas em hospitais. Então, e os trabalhadores da saúde que é, tenham suspeita. Mas esses exames, eles têm demorado mais de 20 dias para sair. E aí, a realidade epidemiológica que a gente conhece hoje, ela não reflete a realidade. Porque a gente está testando só quem está grave e a gente está testando e está demorando para ver os resultados. Então, no centro de saúde, a gente está assim numa. Eu, eu percebo que a gente está assim como se a gente estivesse numa neblina. Né? A gente está numa neblina e está ali esperando o que vai acontecer, esperando as coisas acontecerem. Então, é, é uma situação que traz muita angústia, né? que traz muita apreensão, e eu acho que essa questão que eu falei para vocês, né, da gente ter uma Secretaria de Saúde extremamente verticalizada, que é algo que a gente já vem apontando no Conselho Municipal de Saúde há bastante tempo, que a gente vem tentando dialogar com a gestão, mas que a gente tem muita dificuldade. Mas eu percebo que tem feito falta, porque eu sei que os técnicos da, da, Secretaria, de, da Secretaria de Saúde eles estão trabalhando com muito afinco para construir protocolos, para mandar orientações, para publicizar essas informações, mas, assim, isso precisava ser pensado como que isso chega aos trabalhadores em forma de educação e saúde, né? em forma de treinamento, de capacitação. Acho que isso é algo que já ajudaria muito nós todos a lidarmos é, com é, as informações que chegam. Também... É, tem muita informação mentirosa, tem muita fake news nesse período. E a gente sabe que existem muitos, muitos, infelizmente, trabalhadores que são bolsonaristas, que estão nesses grupos de WhatsApp, que estão compartilhando é, informações inverídicas, que estão, é, ou amenizam a situação, ou polemizam de um jeito, como se a gente não tivesse solução para isso, como se fosse... Um caminho sem volta. Enfim, acho que a gente precisaria de uma comunicação institucional fortalecida. É, e aí, a gente tem enfrentado uma dificuldade em relação aos EPIs. Então, o que tem acontecido? A gente começou a lidar com essa epidemia sem uma orientação clara de como a gente deveria usar os EPIs dentro do serviço de saúde. Então, as coisas foram chegando e a gente foi usando. Até que não tinha mais. E aí? Aí a gente foi descobrir que a gente não estava usando da forma como a secretaria estava orientando. Mas a gente não conhecia o protocolo da secretaria, isso não tinha chegado para a gente, né? É, e aí, o que, que a Secretaria de Saúde tem orientado hoje? Eu acho que a Adriana depois pode falar melhor dos serviços de urgência e emergência, porque tem uma orientação específica. Para os serviços de atenção básica, que estão fazendo essa atenção ao Covid, nós estamos orientados a manter a distância, né, manter a distância de é, pelo menos um metro, Alguns, nos setores em que isso não é possível, a gente tem o direito de receber a paramentação pelo menos máscara e óculos. E aí, dependendo do lugar, a pessoa também recebe um avental descartável e uma touca. É, a piseira, que é uma, aquela máscara, assim ela é reservada é, para alguns profissionais no momento de procedimentos mais invasivos. Né? Então, hoje, quem tem usado esses materiais são principalmente os profissionais da odontologia, e os profissionais médicos que vão fazer procedimentos direto nos pacientes. Essas máscaras, elas foram disponibilizadas primeiro para os dentistas, então isso não está regularizado em toda a rede, né? E a máscara N95, ela é reservada também para procedimentos mais invasivos. Né, para a hora de atender um paciente, para a hora de intubar ele, se for necessário, de coletar material, se for necessário, né, no centro de saúde. É, no entanto, a gente tem um contingente de trabalhadores muito grandes, porque, vejam, hoje nós estamos com cinco profissionais nessa linha de frente, que é na triagem e no gripário. Os outros profissionais estão no centro de saúde, estão circulando ali dentro, os profissionais de odontologia recebem material também, e um profissional que esteja fazendo o atendimento na farmácia. Mas isso depende de cada centro de saúde, porque e tem que ter uma avaliação física do lugar, né, para ver mas os profissionais da recepção, por exemplo, não estão recebendo os agentes de saúde, os técnicos de enfermagem que estão atendendo os pacientes que não estão sintomáticos respiratórios. Então, a gente está hoje, num... os médicos que também não estão atendendo, então, por exemplo, as ginecologistas que estão fazendo o pré-natal das gestantes, elas não estão recebendo esses materiais, né, esses EPIs. É... O que, que a secretaria está alegando? Que, é, do nível de transmissão que a gente tem nesse momento, é suficiente que os EPIs sejam disponibilizados para as pessoas que estão fazendo atendimento direto desses pacientes. Mas até quando? Né? Essa é a nossa questão. Porque, assim, a gente sabe que a gente está com subnotificação e subdiagnóstico, e a gente, na verdade, pode estar atendendo um paciente que não está sintomático e que está contaminado. Porque a gente sabe que de 80% a 90% das pessoas podem não apresentar nenhum tipo de sintoma. Então, a gente está numa, numa situação que, assim, é, nós estamos muito é, sem defesa mesmo, né? a gente não tem informação, a gente não está recebendo treinamento, né, esses treinamentos que eu disse, para cada protocolo da secretaria, para cada protocolo que está sendo preparado, e a gente fica numa insegurança muito grande. Então, hoje, no meu centro de saúde, por exemplo, nós fizemos uma conversa para que todos os trabalhadores usem, utilizem máscaras, que já é uma orientação da Organização Mundial da Saúde para a população em geral, né, que a população em geral use máscaras, pelo menos, caseiras. Então, para que todos os profissionais que estão dentro do serviço utilizem, pelo menos, essas máscaras caseiras, para que a gente é, possa criar algum tipo de barreira e algum tipo de proteção. Né? Mas eu espero, sinceramente, que nos próximos dias as orientações mudem, porque a gente está vendo que o número de casos está é, tá crescendo e vai crescer muito mais. E, assim, a nossa falta de capacidade de diagnóstico não pode servir como é, justificativa para a gente deixar os trabalhadores expostos, né? Então, é, essa é uma impressão minha, né? Uma opinião minha. É, e aí, a outra coisa que eu queria falar antes de, de, de finalizar minha fala é sobre o papel do nosso sindicato. Né, nós temos um sindicato dos trabalhadores municipais de Campinas, esse sindicato mandou um e-mail para nós, né, eu sou sindicalizada e recebi esse e-mail, que eles estavam é, fechando o sindicato e suspendendo as atividades por conta da epidemia, mas eles até o momento, eles não se pronunciavam sobre as condições de trabalho dos trabalhadores da saúde. E aí, Guida, eu gostaria que em algum momento, você falasse um pouco sobre isso, sobre o papel do sindicato, né? Porque eu acho que é importante para os servidores saberem o que, que o nosso sindicato deveria estar tá fazendo por nós nesse momento, e que não está fazendo, né? Então é isso, acho que é isso, assim, acho que se tiver mais alguma coisa, depois posso estar tá respondendo, vocês vão perguntando também. Sim, é... Sim você pode responder depois. Vocês estão me ouvindo? Eu coloquei o fone agora, vocês estão me ouvindo? Sim. tá? Então tá. Bom, Fran, obrigada. <risos> Não sei se você falou obrigada ou se eu falo outra coisa para você. Enfim, é, o, o quadro que você apresenta é, é, é muito preocupante. né? É uma coisa que a gente já desconfiava pelas informações que a gente tem recebido aí, aí, aí nas redes, informações também de trabalhadores que estão sempre pro, procurando a gente e procurando a gente também nessa ansiedade que você coloca sobre é, a quem a gente se recorre né? nesse momento. Mas, hum. enfim... E por isso que foi extremamente importante a tua participação aqui por conta desse relato minucioso que você traz para a gente sobre as, as reais condições de trabalho, de quem está na linha de frente, né? Sim. Que, e, como, e como você falou, que você destacou, pra, que foi para mim, assim, bem, bem, bem marcante. Estão todos, inclusive os profissionais da limpeza, aqueles que estão ali higienizando todo momento, eles também estão em contato direto e correndo um baita risco, né? E como é que estão tá as condições né, de segurança desses trabalhadores também. Enfim, vamos continuar, então? Agora a gente abre para a Adriana, pode ser, Adriana? Aí a gente depois vai olhando as questões que vão chegando, e aí eu passo para vocês, tá? Aí, aí eu leio as questões e a gente responde. Adriana, com você. Bom, boa noite, boa noite a todos, boa noite, Guida, boa noite, Fran. Boa noite. É, boa noite. Sou a Adriana, eu sou auxiliar de enfermagem, eu trabalho no, no SAMU há 24 anos, participei da conferência agora em 2019, a conferência de saúde, sou membro do conselho do SAMU, conselheira fiscal e, assim, advogada, e por conta de tudo isso, a, a gente tem uma visão, de repente, até mais crítica da situação, né? Porque, querendo ou não, a gente acaba tendo contato todas as pessoas, todos os pontos, a gente acaba indo a todos os hospitais, sejam unidades é, de cunho público ou particular, então dá para ter uma, uma visão do que realmente acontece, um raio-x de tudo, né? É, primeiro, eu venho só salientar que o, o que a Fran pontuou, deixa de ser verdade em todos os sentidos. Seja com relação né, dos funcionários, para saber lidar com tudo isso, que é uma novidade, é, tecnicamente falando. De forma que isso não venha a... a a trazer consequências, seja para seus familiares, sejam para os próprios, sejam para os pacientes, né? Então, essa situação da EPI, ela é até cansativa, mas é um mal necessário, sempre é, batendo em cima. O que eu vejo, de forma geral, foi o que ela pontuou, né? O material é escasso, realmente. É, seja, no começo, a gente teve algumas dificuldades, mas estamos, assim, bem guarnecidos hoje, eu diria, com equipamentos, com relação, a, até por ser é, linha de frente, agendência, a gente faz esse primeiro contato, nem poderia ser diferente, não menospreza no trabalho dos outros, mas é, muitas vezes esse diagnóstico não chega fechado para a gente, e colhendo a história a gente acaba identificando, né? Então é uma situação que realmente ela está, é novidade, é em franca expansão, dizer para vocês que não, né, é uma ilusão, em franca expansão, o que a gente espera é que não chegue, né, ao patamar desses outros países que a gente tem visto aí, mas hoje mesmo eu estive em reunião com os coordenadores do serviço, e a gente vê isso de forma gradual. Fazer uma amostragem, é, há dez dias atrás a gente atendia, em média, aí, umas é, cinco, sete pessoas, a cada plantão, hoje a média é três vezes mais, né? Nós temos aí, para números, em março a gente fechou o mês com 155 casos. Isso lembrando que são, é, não é um diagnóstico confirmado por conta de toda essa problemática de não ter onde fazer, como resolver, mas a gente faz é, essa amostragem com base em orientações, que são feitas pelo serviço, Sejam orientações, sejam é, transferências de hospital para hospital, ou até mesmo para essa... É, todos os hospitais hoje têm um fluxo específico para isso, tá? Então, quando você tem sinais, ou você tem sintomas, e há essa possibilidade, você já vai direcionar, né? Então, de repente, a pessoa entra com um quadro e o profissional de determinada unidade entende que há essa necessidade. É feita uma transferência a gente pontua tudo, seja transferência, seja orientação, ou seja, os casos que a gente pega e realmente, assim, tá, já sai da base orientada a ir é, Mentada. Então, em março, nós tivemos 155 casos, agora, até hoje, nós já temos 70 casos, né? Hoje, 70 casos. Confirmados. Parou? Acho que ela caiu, né? Sinal caiu. Adriana? Acho que ela caiu. Bom, deixa eu, eu ir olhando aqui quem já entrou. Na, ela vai voltar já já, pessoal. É só a gente ter um pouquinho de paciência, como eu falei no começo. Que ela já volta, tá? Ela vai entrando. Ó, temos questões. Ó, o Paulo Mariante já formulou a primeira questão aí questão não, na verdade é uma intervenção que ele, que ele fala, né, que ele coloca, então vamos lá, Oi? só para a Adriana voltar, é, antes de você começar, só vou, só vou falar aqui a, a, a opinião aqui do Paulo Mariantes, an, antes de você começar, aí você vai se ajeitando aí. O não. SUS é a única maneira de garantir o direito à saúde no Brasil, e as guerreiras, Fran e Adriana, que estão nessa tela, são a maior riqueza do SUS. Ah, que lindo! Ao lado da participação social. Verdade. <risos> Elas são mesmo. <risos> Obrigada, Mariane. Obrigada. Adriana, depois dessa Obrigado. você pode <risos> retomar isso. É, ainda mais vindo do profissional, né, que ele é, a gente realmente fica é, mas voltando, então, já começava dizendo, nós temos recebido é, esse shield, é, face shield, esse capacete, nós temos recebido vários EPIs, no começo a gente tinha um avental que a gramatura não era o ideal, agora nós já estamos, e vai se adequando, nós temos uma comissão que eu acho interessante, né, cada serviço, se fosse possível, ter uma comissão, porque é, novidades chegam praticamente a cada 24 horas. Então, de repente, aquilo, uma norma, uma conduta, já não é mais aquilo. A gente tem procurado interagir bastante, mas é, o treinamento é essencial. A gente também pratica isso com muita frequência. Seja para você se paramentar, a forma de tirar essa vestimenta também, né? Então, é, é um conjunto de, de fatores, de ações, que vai trazendo essa condição para que a gente possa desenvolver um bom trabalho, de forma é, que vai ser também um, um multiplicador, né? Um multiplicador dessas informações. É uma situação que a gente tem que cobrar, tem que bater de frente, não dá para você ficar pé. Ah, não, vamos fazer uma gambiarra aqui, vamos fazer assim, vamos fazer assado, não dá, né? Tem que bater de frente. Mas, mas quando funciona, tá, tá, né? Realmente a gente tem um número muito maior, mas a gente tem toda uma. Um, um, como que eu vou te dizer? Uma estrutura agora. Você tem um local para você poder fazer essa paramentação específico, você tem um local para você tirar, né? Toda essa. quando você sai. É, a forma como a gente trabalha é muito específica, é muito diferente do pessoal de uma unidade de saúde, onde você tem outras pessoas, onde você tem pessoas que estão ali que podem te acolher, te auxiliar, né? Então, é muito específico. E eu tenho, assim, percebido que, para o nosso, a nossa situação em si não é tão complicada como eu vejo quando vou a uma UPA, por exemplo. Né, aí sim você vê que realmente o que a Fran pontuou tem acontecido, seja com relação às máscaras, né, essa questão de reutilizar, como é que você faz essa desinfecção, seja com relação a esses aventais que nem sempre você tem no tamanho correto para o funcionário, então é, realmente não dá, para voltando à fala do sindicato, para que eles fechem as portas e não vejam isso. É uma situação muito grave, muito grave. A gente sabe que é um contexto nacional, mas nem por isso a gente tem que deixar de lutar, não é? Acho que esse é o momento que a gente mais precisa. Pois não, Guida? É isso? É isso, Adriana? Temos perguntas, gente? A Adriana terminou, então. A gente tem bastante questões. Tem uma questão da Carmen, que está bem grande, eu vou tentar abrir aqui, mas por enquanto a Fabi vai colocando para nós as questões menores que chegaram aqui, tá? Então, ó, a Raimunda Cambuí Costa é. fala o seguinte, é, boa noite, Franciele, tem CS que não tem remédio, o CS da Vila Rica é um deles. É, bom, as pessoas aproveitam o momento, né, que de fato é isso, né, a gente tá vivendo... To, todo esse caos e esse espaço que a gente tem de poder denunciar e aproveito para denunciar também que além da covid tem também como a própria Franco colocou né as outras as out, questões né que o centro de saúde tem toda a responsabilidade em atender é, eu vou ler da Beth aí aí eu passo para as meninas pode ser a Isabela Zusa fala o seguinte creio que é o momento de Trabalhar intersetorialmente, desde os governos até os territórios, respeitando os padrões de segurança. Criar formas de dialogar e informar melhor a população. Nem tudo que chega pelos veículos de comunicação em massa faz sentido para as pessoas. E aí, menina, vocês querem? Vocês querem comentar, Fran? Oh, eu, eu quero fazer um, um comentário sobre a questão que a, a, Car, a, a Carmen, né? Raimunda, que a Raimunda, a Raimunda colocou, é. que a Raimunda colocou, que é o seguinte, é, eu, eu, que, eu quero falar disso, porque eu acho que isso é uma questão importante, a questão dos medicamentos, porque a gente precisa ter noção, assim, do que está acontecendo com o SUS, bom, chegou o Covid, mas o SUS estava aí já, e estava com uma série de questões. Então, a gente tem visto um desfinanciamento do SUS a partir do governo federal, a gente está com... É, os investimentos nas políticas públicas congelado, né? A emenda constitucional 95 não, não foi revogada e aí o que que a gente foi vivenciando nesse primeiro ano de governo Bolsonaro? Uma série de desinvestimentos na produção própria de medicamentos um deles é a insulina tem muitos centros de saúde na cidade hoje, gente que não tem insulina insulina o Estado de São Paulo mandou um quantitativo pequeno para Campinas, mas se o Ministério da Saúde não regularizar esse fornecimento, daqui ao mês nós não temos insulina na cidade para as pessoas que são diabéticas. Quero ressaltar para quem não é da saúde, que assim, se uma pessoa que precisa de insulina fica sem insulina, ela morre. Então, assim, é disso que a gente está falando. Tá falando. E a gente tem hoje uma lista de pelo menos, de mais ou menos uns 40 medicamentos em falta na rede. A maior parte deles de responsabilidade de compra da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas da nossa prefeitura. A, o conselho municipal está questionando a falta do, desses itens, dos medicamentos Mas o, o conselho ainda não tem essa resposta E aí eu vou ressaltar uma outra coisa que tem a ver com o governo federal também Que é a falta de mesigina e de ciclo 21, que são contraceptivos Hoje, nas unidades de saúde, a gente só tem o contraceptivo trimestral Para as mulheres que usam a pílula ou o contraceptivo mensal a gente não tem essas mulheres estão tendo que comprar esses medicamentos a imaginem vocês no meio dessa crise que a gente tá vivenciando em que as pessoas estão ficando sem renda né ou vão receber uma renda pífia do governo federal as pessoas estão sendo demitidas o governo federal está permitindo a redução de, de salário e está permitindo o aumento da taxa de juros dos bancos, as pessoas precisam comprar medicamentos para não engravidar. Então, é deste nível de desresponsabilidade que nós estamos falando. Então, é uma desresponsabilidade que está muito emergente para a gente, que a gente está vendo em relação à epidemia em si, mas é uma desresponsabilização em relação à saúde das pessoas. E claro. em relação ao SUS né então o SUS ele precisa cumprir um papel mas para ele cumprir esse papel a gente precisa ter governo a gente precisa claro. ter direção e isso está faltando muito tá né bom. é em relação à questão que a Betis usa a ponta da intersetorialidade eu tô de acordo com ela com certeza só que assim nesse momento a gente tá batendo a cabeça uns com os outros dentro do serviço porque, assim, nós vamos precisar da ajuda das outras secretarias para poder fazer isso. Nós, da saúde, agora, eu acho muito difícil que a gente consiga é... É... Fran, organizar. Ó, a, Be... Fran, a Beth, desculpa, a Beth, Zuz, ela continua. Eu vou ler porque ela toca de novo nesse, nesse tema da intersetorialidade, tá? Ó, quando me preocupa com a falta da intersetorialidade, estou pensando em um grande contingente de pessoas que não têm as condições para o isolamento que a Covid exige. A população também está assustada, tem medo, sofre pela demora em receber o dinheiro do Estado. Hoje, vi as pessoas na fila do ônibus sem o uso de máscaras. Quem orienta? Então, assim, aí você já responde no pacote, Fran. Fran. Tá, então eu acho que essa questão que a Beth está colocando é fundamental, e aí eu levanto essa questão, a Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura de Campinas, como o Ministério da Saúde, enfim, né, o SUS, a gente tem estrutura para fazer vídeo, para produzir material interativo, a gente tem recurso para colocar isso na mídia de massa, para estar tá orientando as pessoas, por que, que isso não está sendo feito? isso precisaria estar sendo feito não só para a educação em saúde, ela é necessária, extremamente necessária para os trabalhadores e também para a população né? e aí não dá para esperar é, que nós lá no centro de saúde, lidando com esse cotidiano de, de trabalho pesadíssimo que nós estamos lidando que nós vamos tomar a frente disso porque geralmente, como é que as coisas acontecem de baixo para cima, né? A gente está muito é. acostumada a trabalhar assim mas nesse momento a gente não vai conseguir fazer Fazer uma organização das redes nos territórios, enfim. A gente vai precisar que as outras secretarias hajam, né? Então, a Secretaria de Educação, de Assistência Social. Muito bem. Para que a gente consiga formar essa rede, a gente vai precisar de ajuda, né? E aí é um apelo mesmo às outras secretarias, aos trabalhadores das outras áreas, para estar tá ajudando a gente nisso. Tá. Você quer falar alguma coisa aí, Adriana? Quer. Você quer esperar a próxima pergunta? Não, Indofa, realmente é, realmente é isso, né? Você tem que instruir principalmente, principalmente a população, né? É, porque você, hoje a gente vê claramente, novamente, a gente vai para a cidade, que é, não é só a periferia, não. Taquaral tá mesmo, está sim com uma aglomeração de pessoas que é inconcebível. Né? parece que as pessoas não têm a noção do que isso realmente significa, do que é trazer essa doença para o seio da sua família. Então, realmente, é uma necessidade de ter essa, é, esse esclarecimento, trazer para a pessoa que realmente há necessidade. Você tem que fazer o isolamento social. Não há outra forma, né? Essa questão da, da superlotação em supermercados e tudo mais, as pessoas tivessem de férias, as pessoas teriam que ter noção do risco que estão correndo, realmente. É, e a educação, né, como a Fran disse, né, poderia ser muito bem usada nesse espaço, né, né de, de informação, de formação, de informação, de disseminação, cada vez mais, de, de, de publicizar cada vez mais essas informações, Realmente, é Se muita você crueldade para a ainda pergunta. esperar... É muita crueldade ter que esperar do próprio profissional da saúde, que está lá atendendo sozinho, atendendo lá nas condições, ter que ainda ele ter que fazer esse papel, né? Ou seja, a, a secretaria que tem toda uma estrutura, né, não usa desse, desses recursos. Eu vou ler uma questão aqui da, da Adriana Leucádio Monguini, tá? porque eu estou procurando a da Carme, que é muito extensa e não estou tô, não tô conseguindo achar. É, Falo o seguinte, a questão dos EPIs está muito complicada. Sou do Cinto de Saúde, São Paulo, e estamos num debate acirrado com o governo do Estado, para que, inclusive, tenha treinamento para os profissionais e também afastamento dos trabalhadores do grupo de risco. entre, entre Tramos com o liminar, semana retrasada, na qual tivemos vitória. Porém, na terça-feira passada, essa liminar foi derrubada, infelizmente. E o síndrome de saúde continua na luta. Toda Acho semana, em, em, em reunião, no SES, insistindo na pauta de EPIs. Treinamento e afastamento dos trabalhadores com comorbidades. Essa é uma questão realmente, porque, por exemplo, na, eu sou da educação. E logo na primeira semana, quando a, gente, né, quando a gente foi orientado lá sobre a questão da, dos afastamentos, os, os profissionais que tinham é, alguma comorbidade, né, como vocês falam, é, e também é, trabalhadores acima de 60 anos já foram afastados imediatamente. Nós continuamos lá, mas esses esse, esse que são os, os do grupo de risco, né, esses foram afastados. Na saúde isso não aconteceu. Fica a pergunta, não aconteceu? Não, tá. não aconteceu. Eu vou, eu vou ler a pergunta aqui da, da Nayara e vocês respondem essa também, tá bom? Ó, a, a Adriana, os trabalhadores dos serviços de urgência e emergência estão podendo utilizar EPIs de forma adequada? Você quer responder, Adriana? Não. Acho que está com delay, né? Deve estar tá com atraso. Você está ouvindo, Fran? Eu não estou ouvindo. Boa noite, Nayara. Ah, eu... Pois não. Boa noite, Nayara. É, é como eu te passei. A visão... A visão... Está ouvindo? Não. A visão que a gente traz, a experiência que a gente traz em... Indo a cada hospital, a cada hospital é, é uma outra... como eu te disse no início, então, seja com relação à comparação, tamanho, né, e número, quantidade, então, é, realmente, não está sendo adequado. Falou, assim, a gente, agora, mas de faça por todos os hospitais que a gente vê equipamento, que é a geração, é, eles não, não tem condições, não tem condições de, de utilização, não tem condições sequer de, de fazer esse atendimento da forma como deveria, né, não, não tem. Tá. Você quer falar, Fran, sobre a, a questão? Quero, é, assim, a gente. Eu queria contar, né? Tem, tem uma questão que tá tá rolando e que eu é. acho que é importante de publicizar. É. É, a gente está com esse vácuo aí do sindicato, né? O sindicato desapareceu. É, eu acho que, apesar de ser um sindicato que já nos deixou na mão muitas vezes, eu acho que é o sindicato que a gente tem. A gente tem que brigar para que esse sindicato use a estrutura que ele tem para fazer o trabalho que lhe compete, afinal de contas, é, ele tem recursos para isso, né, então, mas enquanto o sindicato não está fazendo esse papel, os trabalhadores, junto com o Conselho Municipal de Saúde, organizou um documento, né, com algumas, com várias, coletando várias denúncias de trabalhadores é, de vários serviços da rede de saúde, e <risos> desculpa, e está levando esses, é, essas denúncias para o Ministério Público do Trabalho. É, essas denúncias, elas precisam ser comprovadas, então nós estamos num momento em que a gente está precisando que os trabalhadores nos mandem materiais, seja vídeos, áudios, fotos, que comprovem essas questões. Então, uma das denúncias mais graves que a gente tem é sobre a falta de EPIs para os profissionais de limpeza. Outra questão, a falta de EPIs para os profissionais que estão no apoio, que é isso que eu contei para vocês, que a gente, os profiss... todos os outros profissionais que estão no centro de saúde não estão recebendo EPI né, e isso tá acontecendo também no pronto-socorro, nos hospitais. Então, a gente precisa de fotos, a gente precisa de depoimentos e denúncias para isso. Queria pedir que a Fabi, Fabi, disponibiliza meu celular aqui na, na, na no link, se é alguém que estiver assistindo, que estiver acompanhando a gente, ou que assista depois, se quiser fazer essa denúncia, pode mandar para o meu WhatsApp, é sigiloso, a gente vai estar tá passando o Conselho Municipal de Saúde, e para que para que isso seja levado ao Ministério Público do Trabalho é, a outra questão é que assim é, a gente a gente é, né, nessa situação em que a gente se encontra acho que é fundamental a gente formar redes entre os trabalhadores né então a gente está com um grupo de trabalhadores é, de trabalhadores que estão fazendo essa discussão junto com o Conselho Municipal de Saúde. Então, se as pessoas também quiserem entrar nesse grupo, fazer parte desse grupo, estar tá acompanhando as discussões, é, manda, manda mensagem que a gente inclui nesse grupo para a gente saber, de fato, o que está acontecendo com o panorama da rede de saúde. Beleza. Fran, depois você... Antes da gente terminar, você fala o número que a gente vai, vai colocar aqui, tá? Porque eu tô aqui e não consigo muito tá. disponibilizar. Mas, ó, a Carmen, achamos a questão da Carmen. Vamos lá, então. Sabemos que a demanda nas unidades de saúde sempre foi grande, inclusive, é. diante do quadro de RH disponível, o que agora deve estar num quadro muito grave. Não dá para o profissional de saúde fingir que é blindado e usar IPIs apenas para o usuário sintomático. Essa orientação da Secretaria de manter a distância deverá ser contestada, exigido o fornecimento de IPIs completo e necessário à segurança profissional e do usuário. É. Aí o, o Paulo Mariante, uma pergunta para as duas, talvez vocês até já tenham falado, mas a gente repete. É, uma, uma pergunta para as duas, é, nos locais de trabalho de vocês, o pessoal de limpeza e vigilância tem recebido EPIs? Vi um argumento de que no caso dos vigias, o EPI não seria necessário. Mas ainda, não seja, mas ainda não seja a função do vigia recepcionar o público. Alguém acredita que eles não conversam com ninguém? Sejam os demais trabalhadores, sejam usuários? E isso não os coloca em exposição ao risco? Essa é a pergunta do, do Mariante. Temos mais? Temos. Da Nayara. Sabemos que semana, sabemos que, semana que a que a partir da semana que vem, Campinas deverá ter uma explosão de casos. É isso, é verdade também, eu ouvi falar isso. Os serviços de Campinas estão preparados para isso? O que, que vocês acham, meninas? Os serviços de Campinas estão preparados? Posso é, ler mais uma, Fabi? Você pode colocar aí para nós. Tá. Macedo Quiroga falou o seguinte, o DJ fala assim. Boa noite. Como está a situação das UPAs do SUS fora de São Paulo ou em outras regiões do país. Vocês têm alguma informação, especialmente nos estados mais carentes do Nordeste? É verdade que existe uma carência de oxigênio nessas regiões? Obrigada. Obrigada a você, DJ, pelo, pela questão. É, posso ler mais uma? <risos> porque tem muitas, aí depois a gente fica perdida. ó O Laíton falou o seguinte, tem uma impressão que as pessoas esperam um caso mais próximo de si, para de fato tornarem os cuidados necessários. Parabéns pelo, pelo debate. Obrigada, Lairton A Cássia Ramos falou o seguinte, existe um levantamento de quantos trabalhadores são suspeitos e confirmados? Acho que tá bom, né, meninas? Hum. <risos> tá bom, né, só isso, tá bom. Vocês querem responder? Hum. Quem quer começar? É, vamos lá. Em relação ao em relação ao Mariante. a pergunta dele é a primeira aí, faz menção sobre o uso de EPIs, por os demais funcionários da unidade, né? Como eu disse, a ADIM, em ela tem todo um trabalho diferenciado, mas o mesmo não ocorre com reais tá? Nas UPAs, eu não vejo isso. A outra pergunta era com relação à divulgação, né? A gente concorda, a gente já pontuou isso, teria que ter um trabalho maior em cima dessa... É, trazer as pessoas de forma geral que tem essa consciência da necessidade do isolamento social, seja da forma como for, teria que ser feito um trabalho nesse sentido, e considerando que realmente é, o pico vai acontecer agora, nos próximos 15 dias, inclusive hoje foi pauta, né, de uma fala do secretário de saúde de Campinas, é, a gente realmente teria que trabalhar na base, que é isso, é, essa é, seria a, a melhor forma de diminuir. Com relação ao preparo de forma geral, não vejo, não vejo por conta, primeiro, da falta, né, dos EPIs, e segundo, pela, eu acho que deveriam investir em... É, você tem que preparar esse, esse funcionário, né, a população de forma geral e o funcionário, porque não adianta também você ter a aquisição do equipamento e não saber manusear. Não saber como tirar esse equipamento é uma das piores formas aí que a gente tem visto, e assim, é, é, é, é, é o que acontece com frequência, e essa seria, de forma geral, hoje, uma vez que você dispõe de uma forma maior de se proteger, essa seria uma alta grave grave no sentido de isso trazer o risco biológico funcionário, o Não saber tirar o EPI, a forma, qual é a sequência, né? Então, não adianta, ah, nós adquirimos um lote de máscara X ou Y, tem que treinar essas pessoas, por onde você tira, como você utiliza, o que você primeiro, se é o aventar, a máscara, então, é tem que casar do isso, né? a orientação de forma geral o equipamento e a forma como utilizar o equipamento. OK, cadê a Fran? A Fran sumiu daí? G. Tá, a Carminha, eu, eu vou ler então as questões até a Fran voltar, tá? Que ela vai ela vai retornar já já. Ó, vocês não acham que deveria haver uma integração maior nas regiões ou distritos? Tem profissionais da assistência social, limpeza, etc., para orientação sobre proteção do trabalhador, não só da saúde. A quem caberia essa articulação? Acho que mais ou menos a Fran né, falou. Outros profissionais, como da assistência, que estão trabalhando em abrigos e ruas, e etc. Acho que vocês falaram é, um pouco sobre isso, né, que a Fran colocou que é extremamente necessário esse trabalho né, intersetorial, mas que não dá para os profissionais da saúde tocarem sozinhos esse trabalho, ou seja, tem que haver de fato uma intersetorialidade que, que, que funcione de fato, educação, assistência, que todo mundo possa contribuir, principalmente na divulgação das informações, das orientações, treinamento, enfim. Acho que era isso. Fran, você saiu aí bem na hora que eu li a, a pergunta da Carminha que ela fala também sobre essa, ó, vocês não acham que deveria haver uma integração maior nas regiões ou distrito? Tem profissionais de assistência social, limpeza e etc., para a orientação sobre a, a proteção do, do trabalhador, não só da saúde, a quem caberia essa articulação? Acho que mais ou menos você respondeu, né? Outros profissionais, como da assistência, que estão trabalhando em abrigos, ruas e etc., você falou um pouco sobre isso, né? Se você quiser comentar também, fica à vontade. É, eu, eu acho que, assim, isso é uma coisa fundamental, é o que a gente está falando, né? É, é muito importante a gente lembrar que a gente precisa de educação em saúde, né? A educação em saúde parece ficar relegada nesse momento, né? Como se fosse uma coisa, assim, natural, que as pessoas soubessem né? o que fazer, como proceder. Isso não é verdade, né, a educação em saúde agora ela é essencial, e ela claro. não tá sendo priorizada, né, pelas, pelas gestões, e eu não vou dizer nem que é só da Secretaria de Saúde, mas é, do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, isso devia estar tá na centralidade do olhar do, da gestão, né, da gente trabalhar com educação e saúde, porque é a ferramenta mais poderosa que a gente tem agora, tanto para os trabalhadores, Saberem usar esses EPIs, saberem como orientar a população, quanto para a população em geral. Né? Então, a gente, o que a Carminha falou é super importante, a gente tem uma, uma rede de, de, de trabalhadores e de serviços funcionando. Por que, que a gente não está aproveitando isso para fazer educação em saúde? né? E aí a gente vê que, de fato, é uma área do SUS que ficou muito relegada e que está relegada, mas eu acho que a gente precisa... É algo que a gente Retomar. precisa focar, que a gente precisa olhar, porque isso, se isso já era necessário, nesse momento, é urgente, emergente. É urgente. E trabalhar com a comunicação em saúde... Né, que é algo que a gente foi perdendo, e ao longo dos anos, a gente foi perdendo as nossas estruturas, mas que a gente precisa retomar. E eu queria falar, gente, antes de terminar, sobre algumas questões que eu elenquei eh, aqui, e que eu acabei não falando, que eu gostaria de colocar, acho que algumas apareceram aí na, nas, nas perguntas das pessoas. né? Primeira coisa, em relação ao afastamento dos trabalhadores que fazem parte dos grupos de risco. Então, nós temos trabalhadores da saúde que são pessoas imunodeprimidas, porque têm doenças de base, ou tomam imunossupressores, ou é, tiveram é, câncer, enfim, a gente tem uma série de situações. Tem muitos trabalhadores com mais de 60 anos, né? Como as regras aí tão, é, é, é, mudaram, muitas pessoas se aposentaram, mas tem muitas pessoas que tem mais de seis anos que continuam trabalhando, que tem doenças de base. O que, que essas pessoas têm feito? Elas estão se afastando por Meu. N motivos. A responsabilidade <risos> pelo afastamento está recaindo sobre o trabalhador. Isso então, assim. isso é uma questão que, assim, não tem como o sindicato não se posicionar. A gente não tem uma orientação a partir do Ministério da Saúde, a gente não vai ter, né, gente? Vamos ser muito francos e né? sinceros, né? Vamos combinar que o, o, o, o, o, o, o Biro Biro está Biro, Biro, chamando as pessoas para ir para a rua, está falando que é para as pessoas sair fazer uma orientação completamente diferente das orientações que estão sendo dadas pela OMS, pelo próprio Ministério da Saúde. Então, assim, não está dando para esperar que isso aconteça. Então, a gente vai precisar, como a Adriana Leocade falou, que os nossos sindicatos de base atuem. né? Que as centrais sindicais sejam acionadas. Então, acho que a gente precisa, urgentemente, e aí, Guida, te chamo, assim, para ajudar a gente a fazer isso, como claro. liderança sindical. A gente precisa fazer uma mobilização para isso. Porque, assim, não é possível que a gente vai ficar completamente sem nenhuma defesa dos nossos sindicatos. Para que é que a gente tem sindicato, então, gente? Né? É, Se na hora que a gente está na linha de frente dos trabalhadores, que são pessoas que fazem parte de grupo de risco, que seriam as pessoas que não deveriam estar tá saindo de casa, estão indo para o serviço para trabalhar sem EPI. Pensa, essas pessoas estão no ambi ambiente potencialmente contaminado sem EPI, essa é a realidade. Então, a gente precisa bater forte nessa questão do, dos afastamentos, é uma coisa também que o Conselho está levando para o Ministério Público do Trabalho. É, a outra coisa é a otimização de recursos. Então, o que está que acontecendo nas unidades de saúde? A gente está com uma série de trabalhadores que na atenção básica, no cotidiano da atenção básica, eles desempenham uma série de funções super importantes. Mas que neste momento do Covid, como a gente está com um monte de atividade de suspensa, a gente poderia estar tá trabalhando, por exemplo, numa escala de revezamento de profissionais. Então, a gente está com um movimento menor na unidade, a gente está com um movimento... É, mais, atendendo especificamente os sintomáticos respiratórios. O que, que a gente está mantendo todos os agentes comunitários de saúde dentro do serviço? Eles não poderiam estar tá fazendo home office? Aí eles não estariam se expondo? Também não? A gente não estaria mobilizando EPI para eles? A gente economizaria EPI? Então, está faltando uma otimização disso. Se a gente fizesse escalas em que os trabalhadores se revezassem, a gente diminuiria o número de pessoas que estão saindo de casa e o número de pessoas que estão se expondo no serviço. E o número de APIs que é necessário. Então, essa é uma questão para ser avaliada. Acho que isso é uma questão que, assim, ninguém tocou nesse assunto, a secretaria não tocou nesse assunto. A gente questionou a gestão sobre isso, mas, assim, a gente não teve retorno. Assim, não tem nenhuma não previsão sobre isso. E assim, é uma insanidade, porque não é que as pessoas não possam ter um papel dentro da unidade de saúde, elas têm, a gente vai né, se organizando, fazendo outros trabalhos lá dentro, mas em termos de proteger o trabalhador e diminuir a exposição, porque a gente precisa pensar que essas pessoas que estão saindo de casa, elas têm família em casa. Então a gente não está expondo só o trabalhador, a gente está expondo a família dele toda. Então, isso é uma coisa que a gente precisava pensar, né? Então, na, na, na otimização desses quadros de profissionais, né? E a questão da confirmação dos casos entre os trabalhadores, né? Teve uma pergunta sobre o número de, de, de trabalhadores é, que, tão, que tiveram afastamento. O Conselho Municipal de Saúde fez um levantamento até o dia 2 de abril, eram 65 casos, né? De, Não de confirmados de trabalhadores afastados com suspeita, só que a gente não tem é, resultado dos exames, então a gente também não sabe se de fato estavam ou não estavam contaminados. E esse levantamento o conselho fez por conta própria, porque já questionou a secretaria, a secretaria ainda não respondeu. Entendi. É, então o conselho fez, não fez um levantamento de todos os serviços, fez o que ele conseguiu fazer então esse número pode ser bem maior e aí nos próximos dias, com a falta de EPI, com o aumento do contágio do número de casos esse número pode aumentar então as, as medidas elas são urgentes, e assim do meu ponto de vista, acho que o conselho está acionando o Ministério Público do Trabalho, pra gente é um alívio, é um alento, mas eu acho que a gente não pode perder o foco de que a gente precisa do nosso sindicato atuando Fra, eu... Eu acessei aqui a, a questão que a Nayara colocou, né? Ela fala que ela agradece, inclusive, de você ter lembrado desse ponto, né? Dessa mobilização que vocês estão fazendo, né? Juntando material para levar Nossa. ao MPT para fazer essa denúncia, quer dizer, assim, eu fico é, é inadmissível, né? Assim, o Conselho Municipal de Saúde tem cumprido um papel para a gente extremamente importante, mas a gente sabe que esse conselho tem feito esse papel porque são vocês que estão lá. Você, a Adriana, a Nayara, são pessoas que são comprometidas com a saúde pública, são comprometidas com os trabalhadores, né? Então, assim, a gente sabe por isso. Mas quem deveria, de fato, também, né? Ou seja, seu carro-chefe dessa denúncia, dessa fiscalização, é o STMC, que é o Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Campinas. Infelizmente, a nossa direção, ou seja, isso que você disse, eles é, entraram em recesso e, pelo jeito, eles deixaram também de fazer luta, né? Ou seja, eles acham que eles, nesse período, eles estão cuidando de, fazer, de, de cumprir a quarentena, mas tem milhões de trabalhadores, vários milhares de trabalhadores da saúde que estão sendo expostos e eles não estão fazendo absolutamente nada. Eu acho que a gente, de fato, você chama a atenção, e isso nos coloca numa preocupação muito grande, né? que a gente tem que é, provocar o sindicato nós temos que provocar o sindicato de alguma forma, fazer o, alguma campanha, colocar o nome do Tadeu, colocar o nome dos, dos coordenadores do sindicato, dessa diretoria, aí no, nos hospitais públicos que, que a gente tem, aí nos centros de saúde, pelo que a gente está vendo, os centros de saúde são os que mais estão expostos, à né, falta né, de, desses equipamentos aí de, de segurança, enfim, não dá para deixar o STMC ficar do jeito que eles estão, Oh, ou seja, cuidando da própria saúde e deixando o servidor público lá, jogado, né? deixando esses trabalhadores de boa. Não dá, gente. Porque nessa, nessa discussão, como você diz... Vocês estão sem orientação, vocês estão sendo, é, inclusive, assediados a atender da forma como a secretaria quer que atenda, com materiais descartáveis, com materiais que não são materiais adequados, atendendo uma população que está totalmente sem orientação também, porque na periferia o pessoal não está fazendo quarentena, o pessoal está na rua, tem muita gente na rua, né? é, é óbvio que tem muitos trabalhadores que não podem fazer a quarentena, que não tem essa condição, que estão sendo pressionados a não fazer, mas a gente sabe que tem muita gente na rua que quando não se tem um papel informativo, um papel que venha dialogar, assim, que venha mesmo, né, pressionando a dificuldade, o perigo que é essa pandemia, é óbvio que a gente não vai fazer, a gente ficar de quarentena dentro de casa é horrível. Não é qualquer, a gente não quer ficar de quarentena em casa. Quem está ficando é porque tem consciência né, de que tem, que tem que ficar e porque nós somos obrigados, porque a gente sabe do risco. Agora, se não tem uma Secretaria Municipal de, de Saúde tocando, orientando os trabalhadores, tocando esse processo, né, ajudando, inclusive fazendo essa ligação com as outras secretarias, e a gente ainda não tem um sindicato que não vem, que não vem nos representar, de fato, esse número que a Fran apresentou de possíveis contaminados... Pode aumentar mais e a gente vai ter óbitos. né? Óbitos desses trabalhadores que estão nos socorrendo. E como a Fran disse muito bem, ninguém é herói aqui não. Todo mundo aqui tem pai, tem filho, tem família, tem mãe, né? tem família para cuidar, para sustentar, ninguém é herói não. As pessoas que são trabalhadores da saúde são porque precisam sobreviver e precisam também garantir a sobrevivência das suas famílias. Então, quer dizer, de fato, é, a denúncia que vocês nos trazem aqui é muito forte, a gente não pode ficar quieto. Acho que os grupos de oposição sindical que nós temos aqui em Campinas, pelo menos dois, dois grupos que a gente sabe que são organizados, devem se posicionar e, e ir para cima, porque não dá para deixar os trabalhadores da saúde nessa condição. E o STMC tem que ir fiscalizar sim. Tem que garantir. Não venha me dizer que não tem... A própria Fran disse, teve uma, de, uma deliberada, né, uma decisão deliberada de governo a retirar o financiamento da saúde. Foram mais de 20 bilhões retirados da saúde pública. E em dezembro, os governos já sabiam que essa pandemia ia chegar, já sabiam. tinham que ter se organizado. Né? Não dá para dizer que agora nós somos pegos de surpresa que a gente não foi. Né? Ou seja, eles não prepararam a saúde, não prepararam os trabalhadores, não nos prepararam para receber essa pandemia. E, e nós não vamos ficar calados, porque não vai ser com a nossa vida que governo nenhum vai fazer lobby com, com isso, não. Eu acho que, eu acho que a Fran e a, e a Adriana têm super razão quando elas vêm aqui fazer essa denúncia. E a gente fica muito indignada com isso, viu? Eu fico mais... Também, tem uma filha que trabalha na saúde pública, eu falo isso toda live, eu falo, porque assim, eu durmo e acordo pensando na minha filha também. Então assim, não é não tá longe de mim não, tá bem perto também, tá perto de todos nós, tá perto de todos nós. Bom, pessoal, acho que tem mais alguma questão importante, Fabi, que você acha? Tem muitas questões, acho que a gente não vai, não vamos conseguir ler, ler todas, eu acho que a, a maior parte, a, a Fran e a Adriana deu conta, né? A, a Adriana falou muito bem que é, os equipamentos até chegam nas nas redes que estão mais ali ali de linha de frente, né? Que são as, as, as unidades, né? Como o Mário Gatti e, e os, os hospitais que estão mais reservados para atender a Covid. Porém, os demais profissionais, a, até a Adriana mesmo disse que não vê esses profissionais. É, Estão garantidos, né, na sua segurança, né, com, com os EPIs e com a quantidade também de, de profissionais. Isso que a Fran colocou é, é importante sobre o afastamento de profissionais é, do grupo de risco. Não há uma organização sobre isso, não há uma orientação é, de atendimento também aos profissionais. É, enfim, para que possa fazer até nesse início um, um revezamento, não é isso, Fran? no atendimento, né? Porque isso também a gente é, trava um pouco a circulação de pessoas e trava um pouco a própria contaminação, porque a gente sabe que o centro de saúde é um espaço, né? Propício à contaminação. A pessoa procura o centro de saúde porque ela está doente. É lógico que ali vai ser um espaço alto de contaminação. Então então assim, se a Secretaria de Saúde tivesse esse esse envolvimento, esse interesse, né, de fazer algo organizado, talvez esses profissionais estariam, né, melhor garantidos e seguros aí, né, nessas condições de trabalho que eles, que eles têm enfrentado. Nós disponibilizamos a pedido da Fran o, o telefone dela aqui na página para as pessoas possam podem ficar tranquilas que a denúncia, ela será anônima, né, vai ser resguardado o, o anonimato, fazer as, as denúncias sobre as condições de trabalho que você é auxiliar de enfermagem, que você é técnico de enfermagem, que você é médico, médica, dentista, enfim, recepcionista, trabalhador da limpeza, guarda do centro de saúde, enfim, é, a gente pede para que vocês façam suas denúncias, tá, nesse, nesse telefone que estava na tela aí, da Fran, tá? É, Mande foto. O Conselho Municipal de Saúde está recolhendo todo o material, enfim, foto, denúncias, né, vídeos, para mandar para o MPT, para o Ministério Público do Trabalho, para fazer a denúncia de como que está a situação dos funcionários, dos servidores da saúde, tá? Como é que eles estão atendendo as condições públicas, precárias que eles estão atendendo a população de Campinas. Nós sabemos que vai estourar, né, o número, vai aumentar o número de contaminados como a própria Fran disse. Nós estamos tratando com casos subnotificados, subdiagnosticados e os os exames ainda estão sendo, né, finalizados, então logo logo isso vai, nós vamos ter um número maior e garantir que esses trabalhadores tenham condições para nos atender, é garantir a nossa vida, a nossa sobrevivência, tá? Porque eu não sei, eu, eu tava vendo semana passada, meninas, uma, uma, uma reportagem no hospital de, de São Paulo, desse bambambam, bam, bam, né, e Alberto Einstein, sei lá qual era, falou que tinha 118 profissionais, dos 118, não, 128, dos 128, 106 estavam contaminados com a Covid. Gente... Gente, é parar um hospital. Quem que vai atender? Ninguém. Não vai ter ninguém para atender. Então, assim, e todo mundo sabe que o risco de, de, dessa contaminação ampliar, e muito, ele é latente, ele é grande. Então, assim, né? Quem que vai nos atender se esses profissionais ficarem doentes também junto? Enfim, é, então essa a gente é a precisa cobrar. Questão. Essa é a grande questão. Se ninguém está querendo aqui, sabe? Não é isso. A gente está falando... É de, de risco mesmo de, de vida de todo mundo, né? Risco que tá todo mundo correndo, tanto os profissionais como nós que não somos profissionais. Eu, no caso, né? Vocês duas são, mas eu não sou. Mas eu também tô correndo risco. Se as minhas companheiras trabalhadoras vão adoecendo, quem vai me atender se possivelmente eu fico doente, minha filha, minha família fica doente, meu vizinho, meu amigo? Quem que vai nos atender, né? E quem que tem que garantir a vida e a segurança de vocês é o patrão. E quem que é o patrão? Secretaria Municipal de Saúde aqui de Campinas, né, da Prefeitura Sim. Municipal de Campinas, junto com parceiro com as outras secretarias, é óbvio. Bom, então eu quero agradecer essa participação é, de vocês que... e do Conselho Municipal de Saúde. Oi, meu bem. Posso falar Mas só uma? Falar? É, é, eu quero eu... falar uma coisa. Eu vou deixar você falar é, também nas considerações finais, se você quiser. Eu vou não, não, aqui, tudo bem. Eu vou ler aqui o recadinho da Nayara, e aí vocês duas podem fazer, cada uma pode fazer, tá? As suas considerações finais, tá bom? Aí a gente encerra. Ó, amanhã é o Dia Mundial de Luta pela Saúde. Vamos fazer um barulhaço amanhã às 20 horas em defesa de quem está na linha de frente do coronavírus quem está dando a vida por nós todos, trabalhadores, salvam vidas. Isso é muito importante, gente, trabalhadores protegidos salvam as nossas vidas, isso é verdade. Se a gente não tiver essa garantia, eu não sei o que vai ser de nós. Bom... É isso, amanhã, lembrando, amanhã é o dia mundial da saúde, né? as centrais sindicais, os sindicatos, né? os sindicatos que estão, de fato, né? nos defendendo, como o próprio Sindicato de Saúde que está aqui, que se manifestou, é, e vários outros é, militantes sindicais estão convocando a toda a população, às 20 horas, né? fazer uma saudação de aplausos a esses profissionais tá denunciar nas redes é muito importante essa falta de condições de trabalho as, as péssimas condições que esse, que esse pessoal está estão sendo submetidos se esse pessoal não tiver segurança nós não teremos nenhuma também tá então só lembrar isso aí a todas e todos e aí eu vou abrir aqui para Fran e para Adriana fazer suas considerações finais tá bom quem quer começar pode começar é, minha bateria está acabando, então talvez eu tá, caia, tá, mas antes tá. de cair, queria agradecer o espaço, a oportunidade mais uma vez para o CCV, para todas as pessoas que participaram, para a Adriana, que esteve aqui contribuindo, para a Guida, é, e, e para todos que ouviram e venham ouvir esse material. É, eu, por último, eu queria dizer que os, o, o Conselho Municipal de Saúde né, também... É, fez um manifesto chamado Proteger a População <risos> para proteger a população, proteger os trabalhadores da saúde. Nós estamos coletando assinaturas num abaixo-assinado virtual, para a gente poder, porque a gente quer ser recebido pelo secretário de saúde, o conselho quer ser recebido pelo secretário de saúde, e pelo presidente da rede Mário Gatti. Até o momento, o presidente da rede Mário Gatti re recusou receber o conselho, e o, o, o secretário de saúde não respondeu. Então, a gente está coletando esse abaixo-assinado, eu peço que as pessoas que estão acompanhando assinem esse abaixo-assinado e compartilhem com as, com as pessoas que conheçam e peçam para que essas pessoas é, também assinem e colaborem com a gente. Acho que isso é super importante, acho que o conselho tem feito esse papel, que na verdade é um papel que deveria estar sendo assumido, não só pelo conselho, mas principalmente pelo sindicato de defesa dos trabalhadores, e a gente precisa fortalecer o conselho nessa missão que ele está se colocando. É isso, obrigada, gente. Foi um prazer obrigada estar aqui. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Adriana? Oi, gostaria de agradecer. É essa ideia que eu acho super válida, né, você está sempre aí apoiando a gente, uhum. então te agradecer imensamente pela oportunidade a de divulgar tá ouvindo, o que Adri. acontece de forma geral com os trabalhadores. Acabou. Acabou. Não? Ah, vai ter... ah, deu, né? E? e aí, a gente não está te ouvindo. Não? não? Não? Mas tô... Oi? Não? Não está ouvindo? Não, tem vou sair. Tá me ouvindo, Adriana? Acho que o, o som da Adriana agora ficou mudo. A Guida voltou. Daqui a pouco ela tá voltando, gente. Bom, gente, então assim, nesse final a gente deu esse, esse problema, mas a Guida tá voltando já e Eu perdi ficamos o som, Ah, é? Ela saiu? Ela saiu? A, a Adriana ficou sem som, não sei se ela vai voltar. Se ela vai voltar. Bom, pessoal, é assim, a gente quer agradecer todo mundo que participou aí, que acompanhou essa live. A, essa live foi, foi debatida, assim, foi, a gente recebeu duas companheiras, né, que são do Conselho Municipal de Saúde também, são trabalhadoras da saúde. A Fran, ela atende a rede básica, né, da saúde, e a Adriana, ela, ela é do setor de urgência e, em, e emergência. É, ambas falaram da, da dificuldade que os trabalhadores da saúde estão enfrentando com essa questão da pandemia, né, da Covid-19, né, é, principalmente com relação aos EPIs, a orientação que falta por parte da Secretaria Municipal de Saúde, a orientação aos trabalhadores, tanto do uso, da organização, enfim, do atendimento à população, então são muitas denúncias, né, e a gente é, priorizou fazer esse debate hoje justamente, assim, por tudo que elas têm enfrentado, né, por tudo que esses trabalhadores têm enfrentado na defesa tanto do SUS e na defesa da nossa saúde, né, nesse período de, de pandemia, a Fran falou uma coisa que me tocou muito, ou seja, ninguém lá é herói, porque quando a gente trata a pessoa como herói, a gente acha que eles são obrigados a, a suportar tudo, né? É, e não. Ou seja, são trabalhadores, são homens, são mulheres, que têm família, né, que precisam sobreviver, que são de carne e osso, que adoecem, né, enfim, e que precisam, de fato, é, garantir a sua segurança no trabalho. Então, é de extrema importância que nós amanhã, no dia 7 de abril, às 20 horas, a gente faça uma saudação, uma homenagem a esses profissionais, né? Tanto a esses profissionais, como também nós façamos um, um, um ato de defesa ao SUS. né? A Nayara coloca aqui, vá na sua janela e grite, em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras do SUS. Ou seja, a gente, nós, às 20 horas da manhã, dia 7, nós precisamos denunciar que os governos precisam garantir né, a segurança desses profissionais. Campinas não é diferente aqui, a Secretaria Municipal de Educação ou de Saúde ela, ela, é, tem né, se pautado muitas vezes por, por desfinanciar a saúde tem se pautado muitas vezes em retirar, né, financiamento e condições de trabalho. Mas nós temos hoje um Conselho Municipal de Saúde, né, de algum tempo a gente já tem, não é só hoje, né? A gente tem que, muito, a gente tem que destacar sobre isso. O Conselho Municipal dessa cidade tem uma história, uma história muito forte de, né, de combativa, de defesa do SUS, de defesa da saúde. A Vânia Lando, um beijo, querida, obrigada pela participação. Voltando, o Conselho Municipal de Saúde dessa cidade sempre foi um conselho muito compromissado com a saúde pública e com os trabalhadores. Então, a gente agradece demais esse conselho, e a gente precisa, né? Assim, eu faço um apelo a quem é servidor público, né? tanto da saúde, educação e, e das outras áreas, é, e como população em geral, eu faço um apelo para que provoque tanto o poder público como os, a diretoria do nosso sindicato, do, do STMC, para que garanta as condições de trabalho desses profissionais. Se esses profissionais vierem a adoecerem, a gente sabe muito bem o caos que vai virar essa cidade. A cidade ainda tem muita circulação de pessoas, na periferia tem muita gente circulando porque não pode fazer né, a quarentena, o isolamento social, então a gente sabe que pode haver uma explosão né, de, de contaminação dessa pandemia. Então, gente, vamos, vamos denunciar, vamos cobrar das autoridades né, é, a sua responsabilidade nesse processo. tá E lembrar que amanhã é dia de homenagear esses profissionais, a gente agradece a participação de todas, a gente agradece o pessoal que, que é sido aqui, aqui conosco, Paulo Mariante, a Vânia Lando, o, o DJ Macedo, a Nayara que participou muito, a Adriana que é lá do Centro de Saúde, várias pessoas que eu vi aqui, a Adrianinha, a Carmen Silva também participou, Carminha, Beth Zuza, o Lala, o Layrton, enfim, todas e todos que participaram né, dessa transmissão, dessa live. Agradecer é, o pessoal que me ajuda aqui nessa transmissão, que é o pessoal do CCV, em especial a Fabi, Fabiana Gonçalves, os meninos que ajudam também na divulgação, Adriano e Daniel, a Paula que ajuda nas artes, né, enfim, e ao Júnior também que ajuda a gente no no blog também, que compartilha aqui as transmissões do CCV, ok? Então, eu quero finalizar aqui, agradecer essas duas maravilhosas que tiveram que sair antes, porque, enfim, a transmissão caiu, né? o sinal caiu, e agradecer a todas e todos, vamos à luta, é, e viva o SUS! Boa noite!